Olá, estamos começando mais um programa Dicas de Saúde desta semana e hoje o nosso assunto é segurança no trabalho. E para homenagear esse dia 1 de maio, o mês de maio, que é o mês do trabalhador, eu trouxe para contar para vocês um pouquinho sobre a segurança do trabalho. Vim com meu sapato rosa de enfermeira para homenagear os profissionais de enfermagem. Eu trouxe um capacete de proteção individual para homenagear os engenheiros também e todos os profissionais que trabalham aí nas obras. Opa, meu capacete está caindo. É, e trazer para vocês o que que vem a ser equipamento de proteção individual. Todos nós, trabalhadores, precisamos usar os nossos equipamentos de proteção individual. E a dica de saúde de hoje é, use o seu equipamento de proteção individual no seu trabalho. Porque o equipamento de proteção individual, ele te protege de acidentes. O capacete, o sapato, a luva, o protetor auricular, tudo isso previne doenças e acidentes de trabalho. Então, não esqueça, use seu equipamento de proteção individual. Esse foi mais uma dica do nosso programa Dicas de Saúde para você, seguidor do Rio Mafra Mix. Voltamos a semana que vem com mais uma dica muito especial para vocês. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até semana que vem.